Oi, oi, pessoal! Fala, oi, Lili! Olá. Oi, pessoal! Olá. Hoje a gente vem mostrar pra vocês o quê? A sua casinha? O castelo da Lili! É, vamos, fazer, vamos fazer uma resenha do seu castelinho que a gente comprou na Shopping? Vamos! Eba! A gente vai comer pizza lá dentro? Junto com a vovó? Papai. Com o papai também? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a casinha da Lenê, ó. Olha o tamanho que ela é. Uhum. Tá mostrando mais duas junto aqui? Uhum. Ó, a casinha dela que a gente comprou na Shopping. Pagamos... Quanto que a gente pagou, Lenê? 79 reais! Com o frete grátis. É, eu vou mostrar pra vocês que a Lelê amou de paixão, gente, ela ama essa casinha é, O tamanho dela é excelente, cá entra eu, entra ela, entra as filhas dela, entra a cozinha dela Eu vou mostrar pra vocês o tamanho e que vale a pena comprar pra filha de vocês Tem também no um azul é, e é super legal, um presente super bacana Vamos lá mostrar a casinha? Vamos! Vamos A casinha da Lelê Uhul, filma ela lá dentro, papai Olha lá Ai, que menina grande papão. O bicho papão Então vamos fechar aqui, ó, a sua casinha Entra lá dentro, pro Lobo Mal não te pegar não. Não? não Então tá bom Vamos entrar lá, entra Pra gente comer a pizza é, vamos colocar lá a cozinha lá dentro Ó, gente, ó, a cozinha da Lelê, olha o tamanho, ó Cabe lá dentro, que a gente brinca de fazer papá aqui, né, Lelê? mamãe tá entrando Olha lá dentro a cozinha Ela tem aqui, ó, uma recortinha, uma que dá pra fechar com ter um velcro. Aí você pode deixar assim, ó, abertinha, ela tem a cordinha aqui, ó, aí coloca. E eu vou entrar lá dentro com a Lelê, né, Lelê? Eva vamos derrubar a casa, está tá cheio de coisa aqui dentro Cheio de, de caminha, né, Lelê? A gente tava brincando de, de, de casinha De lobo mal. Deixa a mamãe dobrar o Pepe Aí a Lelê faz Faz pizza Pra mamãe comer, né, Lelê? Aqui, ó Como que faz? Hum. Ela, ela até come, ó A Alexandra, ela tá com dois aninhos e, e é bem legal, ela gosta. E é um brinquedo que dá pra até criança maior, porque, que nem eu falei, ela é bem alta. Ó, eu estico a mão e ainda não chego lá em cima. E precisa, não precisa ser tão novinha que nem ela pra, pra, pra poder comprar a barraquinha. Deixa a passar aqui pra mãe mostrar lá fora a janelinha. Como que faz a janela da Lili? <risos> Vamos lá mostrar a janela? É um você tá com frio? e então você vai ficar aqui dentro? Não, não então deixa a mamãe sair Mamãe sair Dentro da casinha Ó, ela tem Uma janelinha aqui Tem uma janelinha desse lado E tem uma janelinha deste Outro lado aqui também, ó Ó, ela é deste tamanhão, até que eu não, eu não sou muito grande, né, mas pra é, vocês têm uma noção, ó. Eu tenho 1,55, é quase o meu tamanho praticamente. E olha ó, ó o tanto que ela ocupou desse quarto, do quarto da Lerê. Deixa eu filmar aqui até Ó. Aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo? É bem, bem grandinha a barraquinha, ó bastante espaço, não cabe mais nada aqui praticamente. E a Lelê, gente, amou! Olha lá a folga. Tá comendo. Olha como ela é lá dentro, ó. Uma tendinha mesmo. Ela é com uma é uma haste, essa, que sustenta ela, ó. Gobu mal! mal! A gente, ba, ba. a gente brinca de lobo mau aí? Ba, ba. Então entra lá que eu vou soprar a sua casa ba, ba, ba. Fica de pezinho, Lelê, pra mamãe ver O seu tamanho na casinha Fica de pé Olha que menina alta, gente, ó Opa Opa! Ó, esse aqui. Opa! Ó, essa aqui é a bolsinha que vem, ela fica desse tamanquinho. E essas são as duas cores, ó. As duas cores que eu falei, primeiro. Entrar? Onde você vai com esse ca... carrinho? Depende. Então dá um tchauzinho. Depende. Tchau, tchau. Depende. O vídeo hoje é bem curtinho, só pra mostrar mesmo a barraquinha. Que é bem Bom, legal, bem interessante, bem baratinho. E é um brinquedo é, que as crianças é, amam de paixão. É, eu vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like aí, que hoje teve participação especial com a Alexandra. E deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!